Ultimamente muita gente anda comentando sobre chatbots nas redes sociais, mas que raios é isso? Neste vídeo vamos te explicar sobre o funcionamento e seus benefícios. Eu sou Marta Marinelli e este é o canal do Bonfim Studio. Os chatbots estão cada vez mais populares de uns tempos para cá, mas o que é isso? É um software que funciona dentro de aplicações digitais como as que já são usadas em alguns sites e apps. E agora chegaram às redes sociais. Essas ferramentas de chat automático estão sendo muito utilizadas em funções específicas de relacionamento e engajamento com clientes. Por isso o nome, chatbot. E agora que você sabe o que significa? Significa. Vamos aos benefícios de um chatbot. Ele reduz a taxa de abandono do visitante, abordando e comunicando de forma mais interativa, evitando a dispersão. Permite que a interação humana seja alocada para atendimentos com maior complexidade, uma vez que as rotinas automatizadas podem fornecer um amplo leque de soluções básicas. E quais são as aplicações em seu negócio? Citarei as suas mais básicas. Geração de leads. É possível reter o visitante das redes sociais através do diálogo. Dar, através do diálogo? Que parece até que se pegou com o cliente. Não, vamos dialogar. Tá? <risos> Pensando isso agora. Através de uma conversa e gerar leads para a equipe comercial, captando informações como nome, e-mail e produto ou serviço de interesse. Marketing vendas pode realizar campanhas e ações baseadas em um chatbot, apresentando um diálogo que leva ao envolvimento com o produto ou serviço e enalteça suas características. Ele também pode apresentar imagens, vídeos e características específicas. Atendimento ao cliente É o uso mais popular. Realizar serviços de atendimento baseando-se nas resoluções das dúvidas mais frequentes dos clientes e seguidores. Agendamento e reservas Geralmente o mais simples para automatização Pois requer a interação direta, a resposta simples como destino da viagem e data de partida, sendo muito utilizado para realizar agendamentos e reservas em quartos de hotel. Procurando. sua busca pelo hotel ideal é com melhor preço. Ou mesas em restaurantes. Qualificação de base de dados e CRM. Ao integrar um chatbot com o sistema de CRM, o benefício é imediato e a qualificação da base de dados também. Uma vez que o chat serve de interface para acesso à informação do contato, conduzindo um diálogo que auxilie nessa qualificação. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Preparamos um texto complementar em nosso site para você se aprofundar no assunto. O link se encontra na descrição. Já estamos utilizando o chatbot no Messenger do Facebook. Visite nossa página, arroba Studio, e clique no botão começar, logo abaixo do cabeçalho e mate sua curiosidade. Se surgir alguma dúvida, comente. Deixei alguns links na descrição abaixo, com outras reportagens abordando o assunto. E se você gostou deste vídeo, dê uma curtida. Compartilhe com aquele seu amigo que precisa de um empurrão para aumentar as vendas. Ou mesmo precise contratar nossos serviços. Até mais!